E aí, PSI, saiu o concurso mais esperado do ano, TJSP, o maior tribunal do país, um dos maiores do mundo, e o maior número de psicólogos jurídicos, a maior concentração de psicólogos jurídicos que a gente pode imaginar. né? São então, 65 vagas imediatas, abertas, com possibilidade ainda de chamamento de mais eh, candidatos, né? que porventura sejam aprovados. E, gente, Banca Vunesp... Tradição já em concursos de psicologia na área jurídica em São Paulo. né? Então, é, o TJSP manteve a tradição de contratar essa banca e a banca manteve a tradição de cobrar bibliografia. Né? Você tem aí o curso completo com o professor Alisson, que vai destrinchar todo o conteúdo para essa prova, para a parte objetiva da tua prova. E aí, comigo, a gente vai desvendar os segredos da parte discursiva. A Vunesp vai cobrar dessa vez, diferentemente do outro, do último concurso, tá? Que por sinal foi atípico, foi um concurso meio que elaborado às pressas, não houve discursiva, dessa vez é diferente, haverá discursiva, e, inclusive, essa parte da prova do certame valerá 40 pontos. 40, 40 pontos. É muita coisa, tá? Ou seja, o peso a importância que você deverá dar para a prova discursiva é tão grande quanto a parte objetiva. É claro que a prova objetiva é um pré-requisito para que a sua redação seja corrigida, né? é sempre assim, porém, se você for mal na discursiva, você provavelmente estará fora do concurso. Ah, então, nesse concurso especificamente do TJSP, é, nessa prova, nesse certame, sim, a tua prova discursiva terá um peso muito maior do que normalmente vem sendo cobrado aí, tradicionalmente, nos concursos da área da psico, certo? E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse curso, então? Vamos entender um pouquinho como é que esse curso de discursivas, estudos de caso, vai funcionar? Eu te convido a dar uma olhada aqui no site, eu estou aqui no nosso, é, na, na página do curso, tá? Aqui você encontra, aqui nessa aba Objetivo, você encontra a descrição, né? É, sucinta aí de como o curso vai funcionar. E aqui na aba Descrição, eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo algumas informações importantes. Então, vamos lá. É, como é que vai funcionar o nosso curso? Tá? É, ele tem, basicamente, é, trata-se de um curso de duas etapas, tá? Nós vamos ter vídeo-aulas iniciais gravadas. E também correção de três estudos de caso por aluno, tá? É por isso que esse curso tem vagas limitadas, né? É um, é um trabalho bem personalizado. Eu corrijo todas as redações individualmente, analisando tanto a parte de conteúdo quanto a parte formal da tua redação. E a parte formal inclui estética, domínio da norma padrão, coesão e coerência, é, articulação do texto, né? Porque precisa ser um texto corrido. Enfim, além da resposta ao item, obviamente, que é o que mais importa, né? Se você respondeu corretamente, aí, ao que foi demandado de você na questão, certo? Antes de entrar né, nos pormenores do curso, deixa eu falar um pouquinho sobre estudo de caso. A gente vai, vai ver no curso, nas videoaulas gravadas, primeiro, a gente vai entender como é que a Vunesp funciona, quais são os critérios de correção, como é que tradicionalmente essa banca avalia uma discursiva. Nós temos aí fortes indícios de que dessa vez, diferentemente do que acontece normalmente nos concursos, quem corrigirá a sua prova vai ser um psicólogo, ou pelo menos haverá psicólogos na equipe de correção, além dos professores de português, tá? Então a gente tende a ter uma prova bastante técnica. Como é normalmente um estudo de caso, né? A grande diferença do estudo de caso para um texto descritivo ou dissertativo argumentativo, é que você vai ter que trazer né, no estudo de caso, uma análise de um caso hipotético fornecido pela banca, acompanhado de uma proposta de intervenção. A gente vai detalhar tudo isso nas aulas, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vai ter aulas teóricas, né? Eu aqui falando com você, para você entender a técnica da redação, que eu gosto de chamar matematicamente correta, ou seja, como que você vai escrever uma redação que pontua? Porque, veja... É, não basta você escrever um texto bacana, né? o texto tem que atender ao comando da questão. E você tem que escrever isso com método, técnica, e tudo isso a gente vai fornecer para você, para que você redija um texto realmente de qualidade. Tá? Então, veja lá, é, as, as, as nossas aulas é, gravadas, elas terão os seguintes tópicos. Primeiro, a gente vai entender o perfil da Banca Vunesp. É essencial que você conheça a banca, você precisa conhecer a banca, para entender quem que é o teu avaliador, né? É como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego e você precisa conhecer a empresa. Então, é basicamente isso que a gente fala nessa aula. A gente traz para você o perfil da Banca Vunesp, como que ela vai te avaliar, o que, que ela espera do candidato, enfim, né? E outras coisas né, que que vão que você vai encontrar no curso, tá? Depois, é como elaborar a tal da redação matematicamente correta? Acredite, existe um jeito certo de escrever uma redação, existe um crivo, até porque há um crivo de correção né, que o examinador possui. Então, como é que você se aproxima o mais fidedignamente possível desse crivo de correção? Porque é isso que vai te garantir uma nota alta, percebe? Então, não basta você dominar a norma padrão e escrever um texto muito bonito, com coesão e coerência. Você precisa responder ao que te foi perguntado, você precisa é, possibilitar que o examinador encontre a resposta que ele procura facilmente na tua redação. Existe técnica para isso, é uma técnica é, que exige treinamento, por isso que você vai ter três redações corrigidas e a gente vai te dar o caminho das pedras aqui. Nós também vamos falar nas aulas sobre como a Unesp vai corrigir a tua prova, quais são os critérios de correção, o que, que é mais importante, o que, que pontua, quais, quais erros você não pode cometer, e aí a gente traz exemplos tá, de erros que os alunos normalmente cometem, certo? A gente exemplifica isso para você na aula. A gente também fala um pouquinho sobre é, a, a, as orientações, obviamente, de, de como você deve enviar é, as redações a serem corrigidas, e aí nessas orientações a gente já aponta também é, aquilo que você não deve fazer. Enfim, a gente traz para você detalhadamente o um mapa da prova discursiva, que vai ser um estudo de caso. Tá? Então, é, já adiantando aqui para você, já dando um spoiler, vai ser uma prova mais técnica, Vai ser uma prova mais psicológica, tá? mais voltada realmente à atuação do psicólogo na área jurídica, certo? A gente vai trazer também para você propostas de temas de redação possíveis, apostas que a gente tem para a prova. Além das três correções, né, que você vai ter temas específicos é, para dissertar sobre, além desses três temas, então, que serão corrigidos de forma individualizada, você também vai ter um PDF com temas extras para você treinar caso você queira escrever mais de três redações, né? Então, a gente faz esse trabalho também de te dar um material extra, caso você queira ir além, né? Daí é opcional, né? Essas outras redações não serão corrigidas, mas você tem a possibilidade de treinar com temas aí mais certeiros, temas prováveis de virem na tua prova, tá? Então, basicamente, a gente dá o mapa da mina aí, para a prova discursiva, para o estudo de caso do Nesp, certo? E aí, como é que funcionam as correções? Esse é um ponto importante. Então, veja, você vai ter datas pré-estabelecidas para envio das redações. Então, a primeira redação, você vai ter um prazo de oito dias para escrever e me enviar, tá? O envio é feito por e-mail, então você manda a redação para mim para o meu e-mail, que será fornecido para você no curso. Há um PDF já postado aí é, na área de aluno, com explicações de como tudo isso funciona, você tem o passo a passo, todo pormenorizado, tá? E aí você me envia a redação, numa folha de resposta própria, padronizada, estilo Vunesp, que a gente disponibiliza. E aí você recebe, num período também determinado, tá? A gente já tem data específica para o envio da correção para você, ó. Deixa eu abrir aqui para você no cronograma. Veja, a primeira redação você me envia entre o dia 20 e o dia 28. Então, entre essas datas, eu vou receber a tua primeira redação, e somente essa. Tá? Até porque você só fica sabendo o tema da segunda redação depois que eu te envio a correção da primeira. Justamente para não enviesar o teu raciocínio e para você não olhar o tema da redação antes. A gente tenta simular o quanto mais próximo possível o ambiente de prova. Então, você não pode escolher o tema da redação, você recebe a redação... Um pouco antes de você ter que escrevê-la, né? porque justamente a gente tenta te preparar é, de todas as formas possíveis para o momento da tua prova. Inclusive eu oriento você no, no curso, nas, nas, nas videoaulas, é, quais são as estratégias de resolução, como é que você deve preparar o teu ambiente, é, a, a, a questão da contagem de tempo, qual que é o tempo ideal de, de, de elaboração de uma discursiva, tudo isso você vai ser orientado. Tá? Então veja. Do dia 20 de novembro ao dia 28, você escreve a primeira redação e me envia. Aí, eu retorno para você até o dia 16 de dezembro. É, 16, né? Que está aí. Eu estou com dificuldade de visualizar aqui. Mas é nessa data estabelecida aí no teu cronograma. Então, na, na data estabelecida, você recebe um retorno da tua primeira discursiva por e-mail Juntamente com o um ranking anônimo, para que você compare o seu desempenho com os demais matriculados no curso, já que a gente está estudando para um concurso público, né? é uma competição. Né? E aí você consegue avaliar como é que você está em relação aos demais. Após você verificar é, todos os pormenores aí da sua correção, que por sinal é bem detalhada, né? eu, eu vou ponto a ponto, dando dicas para você de como melhorar. Depois que você leu essa tua correção, que você recebeu ela, aí você está apto a me enviar a segunda discursiva. E aí você vai ter o prazo entre o dia 16 de dezembro e 26 de dezembro para escrever, redigir e me enviar né, a tua segunda redação. E você receberá o retorno dela no dia 16 de janeiro. E assim sucessivamente, né? isso vale também para a terceira redação. De modo que até o dia 15 de fevereiro você recebe de volta as três redações corrigidas e você fez aí um treino bem legal de três estudos de caso para a tua prova VUNESP, que vai ser no dia 20, data provável, tá? Lembrando que, obviamente, se a banca altera a data da prova, a gente altera o calendário para ficar mais confortável para você, né? Mas a tendência é que a prova seja a mesma ali em fevereiro, conforme o, o, o, o, o edital lançado já, né? E, gente, esse curso é um divisor de águas, tá? É, a prova discursiva, ela realmente ela, ela tem o condão de mexer bastante na classificação final dos candidatos, certo? Eu me aprofundei nisso, né, no Psicologia Nova hoje, eu sou a responsável responsável pela correção dos cursos de discursiva, né? Então, a gente tem essa expertise já. Eu venho, né, para quem não me conhece, Sou, sou é, ex-concurseira, né, desde 2015 nesse mundo dos concursos, né, já fui aprovada em diversos concursos, já tomei ferro em provas discursivas, né, o que me fez ir atrás de métodos, técnicas para me aprimorar. Hoje, né, tendo alcançado a excelência, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que, que num dos concursos em que eu fiz, eu tirei a nota mais alta de todo o concurso, né, nota 9.43 foi a maior nota de toda a prova, né, Utilizando as técnicas que a gente ensina aqui para vocês, tá? Então, veja, você estará em boas mãos, certo? É, sou eu, né, que farei a correção da tua prova, tanto do aspecto do conteúdo quanto do aspecto formal, certo? Não haverá correção de língua portuguesa específica por um professor de português, mas eu te peço um voto de confiança, apesar de eu não ser professora de língua portuguesa conseguirei apontar erros aí é, mais comuns que são cometidos em provas, vou poder te direcionar nesse sentido também. tá? Lembrando que o que mais pontua sempre nas discursivas é a parte do conteúdo, e aí você precisa dominar a técnica do estudo de caso da VUNESP, até porque há indícios de que quem corrigirá a sua prova não será apenas um professor de língua portuguesa, haverá psicólogos na equipe, portanto a tua prova vai ter que ter um viés bem técnico muito bem argumentado, e para isso você precisa, inclusive, estar muito forte, né? Tá muito bem preparado na parte técnica. Ou seja, você vai ter que se preparar muito bem para a prova objetiva para você poder aí entregar uma boa redação. Tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse curso. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. As correções individualizadas são realmente uma maneira de você entender individualmente quais são os seus gaps, quais são os seus pontos de melhoria onde que está que, que o, o teu ponto forte para você aprimorar, enfim, é um curso bem bacana, bem legal, tem vagas limitadas porque a correção é individual, tá? E é, eu não delego, eu faço ela mesmo, eu mesma, tá? a gente, a gente não, não delega isso para ninguém, a gente faz pessoalmente, então esse curso tem vagas limitadas, tá? Porque a gente tem que é, encaixar isso no tempo de entregar a redação para vocês no prazo. Certo? Então vamos lá, te desejo a melhor sorte nesse concurso concorridíssimo, disputadíssimo e interessantíssimo. Quem não quer ser psicólogo judiciário, psicólogo jurídico aí do TJSP? Uma carreira fantástica, eu espero que você consiga e o curso vai ser um facilitador para você. A responsabilidade pela tua aprovação é 100% tua. Mas a gente gosta de pensar que nós somos facilitadores desse processo. Né? Quando você tem material correto, quando você tem acesso aí aos, aos, aos, aos melhores cursos, aos melhores materiais, você encurta o seu caminho. E a gente está aqui para isso. Bons estudos, boa sorte. Te vejo no curso.